E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, mais um vídeo pra vocês. É, assentamento da sacada, né? Demos início aqui, explicar pra vocês como foi feito. Alinhamos lá, ó. Alinhamos três fiadas, né? Ficamos uma linha, tem uma linha aqui, ó. Tá esticada certinho. E a gente começa o assentamento da linha pra trás, justamente para respeitar aqui o alinhamento né esse aqui é aquele piso da Embramaco ele é 60 por 20 62 por 20 mais ou menos nós estamos usando argamassa porcelanato uso externo Bom, pessoal cinza não tem problema de ser cinza porque eu quiser esmaltado beleza quando for fazer porcelanato em área aberta assim com vento não estica muita argamassa, pessoal. Não estica porque se ela criar aquela. Se ela requeimar por cima, ela não cola mais. E aqui eu estou usando aquela técnica que eu ensino no meu curso. Que é aquela técnica de, de assentamento com, com a dupla de, com a, com a despenadeira da Galo, de 15. Essa aqui é aquela uma que eu fiz. Tem um vídeo que eu, que eu mostro de eu fazendo essa despenadeira aqui. Ela era de 10, eu aumentei os dentes dela para 15, beleza? E nas costas do piso, pessoal, eu tô Passando, estou requeimando a argamassa nas costas do piso com a parte lisa da desempenadeira, usando 15 milímetros no chão. É, ela, ela, ela queimada nas costas e a gente assenta e já arrasta também para os cordões desmancharem e o piso ficar completamente é, assentado. Beleza? Essa é a dica. Não use é, em áreas abertas assim com muito vento. Não estique a argamassa para muitas, para muitos metros. É, estica o suficiente para você assentar, porque o vento, a argamassa requeima muito rápido, beleza? Nesse ponto, pessoal, que a gente põe a peça e arrasta, o cordão desmancha. Cruzetinha. Sempre tomando cuidado para respeitar a linha. Fica a dica, assentamento em áreas abertas, cuidado com a, a quantidade de, de material de argamassa que você estica, porque o vento acaba secando a argamassa e você perde a aderência. E aquele truque que eu ensino no curso é aplicação de argamassa com selenadeira com dente alto de 15 mm queima nas costas do piso com a parte lisa, coloca, arrasta esquerda, direita, frente e frente, fundo. Ele cria uma sucção, o ar sai, ele cria uma sucção e fica nivelado. Se você quiser saber mais sobre o meu curso Asilegista, é só entrar na descrição aqui embaixo. O link do curso está aí. Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe esse vídeo deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Vou deixar vocês aí um pouquinho do assentamento aí. Piso, show de bola, fácil de assentar. Todas as técnicas que eu estou usando aqui, lá no curso. Beleza, galera? Fui!